Estamos aqui com essa moça linda e maravilhosa, recebendo a radiestesia magnética imantada pela Tereza, não é Tê? Isso mesmo. Você permite, Thaísa? Permito. Que seja filmado? Sim. Então tá bom. O que, que você está fazendo, Tereza? Tá, a gente, primeiro a gente trabalhou então na mesa, né? Na mesa da. Ah. Na... Na mesa Ventúrio, em cima dos, dos componentes. Foi detectado que o problema dela é um problema. No na, na, nessa cardíaco. Parte, no cardíaco. Né? No e, peito. E, e na laringe, isso, né? Isso, isso. Tá? Então a gente coloca o pêndulo, o pêndulo está lá na mesa. Tá Quer colocar lendo. um pouquinho o pêndulo para mostrar? Posso, posso sim. Tá. Deixa eu pegar aqui. Não, eu vou, eu vou pra mesa, tá? Põe lá, põe lá no... Tudo bem, Thaísa? Você está fazendo algum movimento forçado ou é espontâneo? Espontâneo. Você está você toda grudada, está solta? Como é que você está? Você entrando na parede. Você vai atravessar a parede? É? Então, isso, Thaísa... Está começando a reorganizar os seus chakras, você está recebendo uh, os minerais necessários que vem da terra, que é aí que magnetiza, entendeu? É. E está e tá dentro de uma espiral de é. luz. O seu corpo, Thaísa, ele quer mexer um pouquinho assim, ó. Fazer isso aqui ou não? Não, não né? É só o meu. Não. <risos> Tá bom. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho como que a Tereza está mexendo, né, Tereza que faz parte da nossa equipe, como que ela mexe com o pêndulo. Vamos lá, Tereza? Sim. Então, quando a gente começa, então, a trabalhar com essa mesa Ventúrio, né, o pêndulo localiza o que deve ser trabalhado e ele se posiciona em cima do local onde tem que ser tratado. Coloca o dedo. Tá. Isso. Fala o nome da Thaísa. Sim. Pode falar mentalmente. Coloca o dedo. Aí... Então, ele já, ele já localizou aqui, no caso, o local onde tem que ser trabalhado. Que é no cardíaco, laringe, toda essa parte do peito. O cardíaco e o laringe? Isso. Então, nós vamos aproximando o pêndulo do local. Ele está pesado. Ó, ele está pesado. Né? A gente encosta e ele vai trabalhar. Você Exatamente. vai por ele, né? vai fazer uma isso. acupuntura, uma Exatamente. irradiação direta. Exatamente. É ele que está fazendo ou é você? Não, é ele mesmo, o movimento é dele. Ó. E por que, que precisa pôr o dedo quando vai fazer? De preferência na parte alta, né? Certo. Mas você pôs embaixo para puxar a energia da terra, é isso? Exatamente. Né? E para que ele reconheça também que eu estou fazendo o tratamento dela. Isso. Para que ele reconheça né, que a gente está tratando dela e aí a gente repete. Tá. Ele está ele ele tá, tá tremendo, ele ó. Ele está tremendo. Então, porque está muito carregado. Uhum. Eu vou perguntar para a o seguinte. Olha aí, ó. É. Pode ir? Ó. É ele mesmo, ó. Então, fica claro que enquanto ele está fazendo esse movimento aqui, fazendo essa computura né, no, no, no peito dela, no, no cardíaco dela, ela está na parede. Eu, eu posso ir lá para a parede? Pode, um pode, pode sim, ela está na parede. vendo com movimentos involuntários. O que, que você está sentindo, Thaísa? O coração, como se estivesse assim apertado, fazendo ondulações. Fazendo o quê? Ele tá ondulando, né? A ondulação interna. É Por que que acontece essa ondulação? Deixa eu te explicar. Porque aqui, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos a radiestesia magnética imantada juntamente com a energia fria vibracional curadora. Uhum. Né? Então, as ondulações é sinal que você já está recebendo... A força da energia fria que vem dos esplenho e está sendo trabalhado ao mesmo tempo. Entendeu que é a radiestesia? Porque vem das estrelas e vem da Terra. Uhum. Na realidade, está sendo a radiestesia. Mas a energia fria já começa a entrar. Uhum. Você percebeu que está esfriando o corpo? Está. Minha nota está super fria. É. é. Não é assim aquele frio como a maioria fala, né? Que vem um friozinho é por dentro é, mesmo. É, é no osso. É. Então são os registros que você traz. Lembra que nós falamos que o teu problema todo porque a Teresa não viu, né? Mas a, o pêndulo foi direto o que ela fizesse para mostrar para as pessoas a eficiência. Uhum. Então uh, todo o seu problema se resume muito entre o laríngeo e o, o timo. É, que é o cardíaco, o timo. São os registros akásticos, né? Que você vai trazendo, são as coisas que ficaram. E nós estamos agora trabalhando com a regeneração das células para regenerar o amor. Porque o nosso trabalho se resume no amor. Certo. Sem amor a gente não faz nada. Vamos parar um pouquinho? Você, não você, eu aqui, né? Você continua. Deixa eu mostrar. Você sabe que você está irradiando uma luz esverdeada, né? E amarela. Vem dar uma olhadinha, Tereza. Uhum. De um lado está aqui, ó. Do lado de cá, que eu é vamos dizer, o meu lado esquerdo, que o da, da Thaís é o direito, está o azulado. Isso. e do outro lado está o amarelo. o amarelo. Olha isso, ó. Não tá preta a sombra, ó. Uhum. Vamos pegar inteiro. Ó, onde tá preto? Onde, onde tá? Ela deve ter dor aqui nessa parte da perna. Você tem dor aí na parte... No joelho esquerdo, ele faz um barulhinho estranho. É, aí mesmo. Um pouquinho abaixo do joelho, tá mostrando no... Como é que se diz? Na panturrilha. Entre a panturrilha a e o joelho. É. E a, ele, ele tá pegando tudo, a sola do pé uhum. até o joelho. É isso. Assim. Ó. Fala, você tem? Na, na parte esquerda, assim. É, é da parte esquerda, do lado é. esquerdo mesmo, tá vendo? Uhum. Ela não tá vendo o vídeo, nós que estamos. E tá mostrando direitinho. Tá sim. Aqui, né? Uhum. É, tá mostrando. Tá. tá bom, então, bem aqui. Vai lá, Teresa, mostra com o dedo, enquanto eu tô filmando. nessa região aqui, ó. Nessa região Isso, aqui. isso. Toda essa região aqui. É. E o restante tá com cor clara. Essa parte com cor clara, e ali tá no amarelinho. Ó. Agora começou a diminuir a aura, ó. Diminuiu do lado de cá. Uhum. Porque está me mexendo com alguma coisa a mais. Thaisa, vamos ver o que está acontecendo com essa menina. O que, que você está sentindo, Thaisa? Até os seus... O, os cordõezinhos aí da blusa estão parecendo pêndulo. Uma sensação boa. Não tem medo, você não vai cair, viu? A gente está por aqui. <risos> você está na espiral de luz agora, por isso que você está mexendo desse jeito. O teu corpo está vibrando? hã? Tá. Você sente repuxar onde, Thaísa? O coração. Hã? O coração está vibrando, a energia. é energia. Vamos supor, as células elas fazem a decodificação, uhum. né? de onde está, numa frequência bem irregular. Essa decodificação Avisa as células, as células têm cérebro, né? Todas têm. Avisa o cérebro, o cérebro, avisa o cérebro das células que estão dentro, que fazem parte de toda a sua rede neural. Por isso que você vai se mexendo. Entra na cadeia da rede neural e vai afetar justamente os pontos que estão obstruídos e vai regenerar. Então, é todo um processo de leitura, de regeneração e tudo isso é feito à base da radiestesia magnética imantada, junto, que está vindo ao mesmo tempo, a luz né? da energia fria vibracional curadora. Só que o que está predominando é a radiestesia agora. ver a Sim. sensação que dá como se estivesse passando um scanner, né? Não. É, mas não é, está passando, é, né? Como se tá de, fazendo é. um scanner do, do corpo dela é. e onde está detectando os problemas, ela tem esses esses movimentos. Uh, se, segura um pouquinho aqui, Teresa, a filmadora. Ah. Hum. Vai lá, vai você lá, tenta puxar assim bem de leve da parede, não coloca que a mão, faz. deixa você não faça nada. Ah. Você está grudada? Ah. Viu? A cabeça. Ah. Quando vai, volta, né? Aqui, ó. Aqui tá mais grudada. O, quadro... o quadril... Peraí, tá o braço dela na frente. É. Deixa eu pegar de jeito. Vai, agora. Ó, o quadril. A parte do quadril tá mais... É. Tá mais grudada. Isso. Isso daí é uma cura fantástica... E posso dizer, que é raríssimo, viu? Há muitos anos que eu já trabalho com a decodificação celular, isso vem dos antepassados, muitas vezes. Às vezes é a memória deles que ainda está grudada. E outras vezes, lógico, da sua infância. As coisas que a gente vive, né? São as maravilhas que a sociedade coloca na nossa cabeça, né? as crenças e tal, e tá tudo mudando, porque as pessoas, as crianças nascem amando. Eles falam que a criança é egocêntrica, mas ela se ama. Não é egocêntrica, ela vai para ela. E depois as pessoas ensinam que elas devem amar os outros, obedecer, respeitar. Lógico que você precisa pôr limites. A gente sempre precisa pôr limite nas crianças e tal, porque senão também fica tudo desorientado, né? Mas não tirar o amor deles por eles. E é isso que nós todos sofremos muito. Obedece tua mãe. Tua mãe gosta de você, você não gosta dela? De quem você gosta mais? Da mamãe ou do papai? Olha, você gosta... olha, aquela tua avó é chata, viu? Quem é boa é a vovó, que é a mamãe da mamãe. A mamãe do papai não é. Vai ensinando. Então, a criança... e outras coisas, brigas em família... tal, ela vai perdendo a noção. Ela perde. Então, o peito vai fechando. E ela aprende que ela pensava errado. Então, ela não pode pensar errado. Então, ela tem que fechar tudo. E ela se apega, toma posse. Acontece de tudo, menos o amor, né, Tereza? É, exatamente. Hã? Exatamente. É que eu estou acompanhando os movimentos dela. Sim. Ela o joelhinho está querendo dobrar, não tá? Vai lá, Tereza, ajuda ela, então. Tereza está aí, está com tudo. Fica aqui, do outro é. lado, Tereza. Isso. Vamos lá. Vai, eu estou por perto, que eu não posso pegar em você. Mas eu estou aqui. Vai, devagarzinho. Bem devagar, vai sentando. De uma é, forma confortável. Fica tá bem, tá bem confortável, bem relaxada, gruda. E... Você quer deitar? Uhum. Não, né? Não. Solta o corpo, relaxa as mãos. Agora é um contato que você está tendo direto com a Terra. E esse contato mexe diretamente com um chakra muito importante, que é o básico. É o chakra raiz, que vai começar a fazer. Uh, vai ativar a tua Kundalini. O Akundalini. Você pode sentir, as pernas devem estar repuxando, não está? Os não? pés e as pernas. Fala um pouquinho mais alto. e as pernas. Está repuxando, porque a maioria das vezes a pessoa tem a Kundalina invertida, ela desce ao invés de subir. Uhum. E o que está acontecendo aí é que ela está puxando para cima, uhum. porque ela precisa subir na coluna e, uhum. aos poucos, vai despertando a pineal. A porta tá né? é quente. É, está tá saindo o calor dela. Você está sentindo alguma pressão na cabeça? Não. Não, né? A Kundalini está começando a ativar na, na base mesmo. É. Vamos parar um pouquinho? Eu, né? <risos> né, Tereza? Sentindo é, é, alguma pressão, o que, que você está sentindo? Você pode falar para a gente? Está é, saindo alguma coisa. Está uma sensação boa. Como se o coração... as flusquinhas em cima. Como se fazendo os mesmos movimentos do coração. Porque está mexendo com a Kundalini. Uhum. E com o chakra básico que é o uterino também, né? Uhum. Então... Você lembra que eu falei que estava mexendo com a medula Sim. antes? Sim. É, pegou toda a origem. Por isso que você sente isso. É como se uh, tivesse mexer. Ah. Oh. Uhum. O coração. É, daqui para cima, né? Tá da cintura é. para cima, não é isso? É, vai ter parte aqui, porque tá colando.